Bom dia gente, bom dia, olha só que beleza essas flores aqui Que eu estou registrando nesse amanhecer agradabilíssimo desse dia Que Deus nos concedeu E estamos onde hoje? Na casa da dona Nelly e do seu João Vocês pedem sempre para me gravar aqui Muitos têm saudade deles Tenho recebido bastante mensagem de pessoas que têm saudade deles e que gostaria que nós gravássemos aqui. Então estamos aqui hoje. Na casa do seu João. E da dona Nelly. Hoje eles estão matando alguns frangos. E eu falei para a Madalena. Bom, me convidaram. Eu faço questão de ir lá. Então aqui está. Já começando esse dia. Com essa flor. Agora eu vou então. Chegando ali. Estamos no ambiente da casa deles. E vocês até... Me perdoe, tem muita gente que manda abraços e eu não marco os nomes. Eu até falei esses dias que se eu for marcar os nomes que mandam, eu vou ter que fazer um, uma pasta e colocar os nomes. Então quem manda abraço para Dona Nelly, tá aqui Dona Nelly. Dona Nelly, eu vou fazer assim, ó. mandam tanto abraço para a senhora e para o seu João, que eu vou fazer assim, mandam. Então a senhora recebe de todos que mandaram, porque eu não lembro os nomes. É muita gente que quer bem em vocês. Então aqui, gente, ó. Vocês pedem tanto Dona Nelly, tá aqui Dona Nelly, olha. Madalena tá lá mexendo com os frangos. E aqui Dona Nelly, dá um bom dia pra eles dona Nelly. Bom dia a todos. Só isso? Oh, tá. <risos> Eu fico inibida na frente dessas câmeras aí. Não, não tem que ficar inibida não. Finge que não tem nenhuma câmera aqui, ó. Ah, aí tá. a senhora manda um abraço pro pessoal. Um abraço pra todos que gostam da gente. Gosta, gosta. Vocês dois conquistaram de verdade. Tem muita gente que ama de, vocês de paixão mesmo. Eu sei que é verdade. Tanto que nós estamos aqui mais uma vez, porque amamos vocês também. Ali o seu João tá ali atrás da Dona Nelly. ó Alexandre. Seu João falou o seguinte para mim, Dona Nelly. Ele falou assim, você quer gravar, vocês gravam. Só que eu não vou falar nada. Hoje eu vou ficar quietinho. Aí eu falei para ele, faz gesto. Faz libra aqui, seu João. Faz umas libras Ele não gosta de falar. Pô. Ah, seu João não, não gosta de falar. falar. O seu João não gosta de falar, mas eu vou você dizer tá... a verdade. hein, Dona Nelly? Eu vou um Nelly. Um microfone pra ele. Sim. Sim, Daí ele gosta. Seu João, pregador, rapaz, ó Como é que pode? Um, um pregador não gostar de falar Tô vendo coisa, né seu João? É verdade E a gente quando vem aqui Nós quando viemos aqui É aquela história, a gente quando vai embora Fica com um coraçãozinho na mão Aí seu João hoje tá fazendo uma Uma matança aí de uns frangos E nós viemos aqui Que eu tenho um outro servicinho pra fazer aqui também Pra Dona Nelly e Madalena tá ali com a mão na massa ah, já. Ah, Madalena chegou com tudo. É. Aí ontem, dona Nelly, uma pessoa entrou em contato, falou assim pra mim, que tem uma vontade tão grande de dar um abraço na Madalena, porque a Madalena passa uma paz tão grande pra ela. Falei, parece que ela nem ver essas coisas em mim. Mas eu vejo. Eu que tô com eu você vejo, do, todos esses anos, eu vejo. Eu vejo que é verdade. Olha Madalena. senhora. aí, nem se pecar agora. Então tem que tirar, deixa isso aí, velho. Vai lá. Não é bom. Senão não croma pelo tá lá. Ah, aquelas peninhas, né, bem, Pequenininha, é, miudinha, tem que tirar, né? Os fiozinhos. É que é que nem fio de cabelo. Tem que limpar bem, né? O que é cabelo dele? A mão aí, nega. Olha os pelinhos do braço, né? Não é pra você queimar o pelinho do braço, não. Não é pra você queimar, <risos> é pra pecar o frango. E aqui, ó. Nessa lata coral aqui, ó, que rende muito mais fazendo a propaganda, é que está a água fervendo. Mas agora vou lá pegar outro frango. Para aqueles que são adeptos tá só meu, meu do, do, do, dos frangos de caipira, aí gente, ó. Tá minha neguinha mexendo aqui, ó, queimando aqui essa pecan aqui. Mas na minha boca eu queria ver o coração. Vai pegar mais um, velho? Vou. Aí, outro aí. Ah, ah é? Troca. Verdade, eu não tinha visto não. O álcool é muito bom, né? Quando não tem álcool usa fogo normal na palha, mas quando tem é melhor, né? Esse aqui ficou... Ficou mais, velho? Vou né? tirar a pena aqui. Um preto? Hã? Pernudo? É, é verdade mesmo. Vamos arrumar. É Vamos a pernuda? Arruda. Acabou isso aí, Lívia? Não. Aí, pessoal. Seu João tá fazendo até uma gentileza para nós, porque minha neta tá aprendendo também, ó. É, como se uma mulherzinha já, ó. Aprendendo a limpar frango. Isso é muito bom. Hoje em dia, se deixar, é só WhatsApp, Pega WhatsApp o porra, e mais WhatsApp. Aqui, ó, ouve, ouve. Né, Lívia? Pega tem que aprender, né? Sim. É, tem que aprender. Pega o rodinho e passa aqui. Aí, quando Deus te der o marido, você já sabe pelo menos como despenar um frango e preparar ele. É. <risos> é verdade, seu João? Que hoje é só miojo, né? <risos> Mas marido fala assim, não tô com fome, vou fazer o um miojo, vou pegar qual sabor. Ou então então vou buscar lanche. É. <risos> <fica> um lanche, <risos> ou então vamos buscar um lanche na, ali na esquina. Não esquece da Coca-Cola. Liga, <risos> é <risos> verdade, seu João. É mais ou menos assim, liga no não, fast food. Tem que deixar Ou então assim, liga na pizzaria é... e pede uma pizza. Está tá beber o quê? Bem Coca-Cola? Ah, então. Vai lá, o tirar aquilo lá. Eu vou fazer cair isso. Tá quente, hein? Acabou o fogo. Depois eu. Quer, tem... quer colocar o álcool? Eu coloco Não, pra você. Deixa que depois. Para, que agora? Você vai tirar aqui? Fala, rapaz. E aí? Beleza? Chegou seu dia? É? É, chegou seu dia, garotão. Tá Saber o sabor que tem sua carne, rapaz? Sim, sim. Você toma um mosquito. Essa é a... A, segunda, a segunda parte. Aquela lá é a terceira, né? A Lívia aprendendo Liga, a fazer. Filha, pega com a mão fechada. Porque se você ficar assim tirando, com nojo não... Eu não tô com nojo, eu só tô com medo. Medo de quê? Medo? De ele ressuscitar e de a você? Ela não tá com medo, ela falou assim se ele me atacar. Se ele atacar depois de morto? <risos> Uai, é... Você tem que ficar feliz, você tem o poder de ressuscitar, então, uma dessas. Se ele ficar vindo, fala assim, gente, aconteceu um milagre. O frango tava morto e reviveu. O mesmo despenado está aqui, peladão e vivo. Pronto. Ah, minha filha, todos os repórteres do mundo, vão vir aqui, vai entrevistar você. Eu sou o primeiro. Aí, e eu, vou, cabeça, vou, vou colocar eu... o título assim, Lívia, a ressuscitadora de frango morto. Ó, oh. com <risos> <E risos> a Deus. cabeça aqui que o velho come cabeça. Eu como a cabeça assim. A ah, cabeça bem feita. feita. Cabeça, perna. O, o pé eu prefiro. Tem colágeno. A cabeça, eu é pé. O pé tá o pé, mas bom. A asa. Não tem nada, mas, mas pensa numa coxa e no peito. Aí já melhora, né? Prefiro a tulipa. o braço aqui, Lívia. Cuidado com a faca aqui. Aqui embaixo você é delicadezinha, Lívia? delicadezinha? Eu só tô com essa delicadeza. Delicadinha? Que eu, tô com medo. Hã? eu só tô com essa delicadeza porque eu tô com medo. Não, não tem que ter medo não. Tirar assim. É, tem outro lado. Né? <risos> tem que ser rápido. Tá aí tem que curma. beleza. Que que aqui tem, tem três. Curma, endurece. Ah, endurece ah, a coisa, ah, aí fica ruim. Quando a é gente vai puxar, em vez de sair a pena, sai a carne. Rasga. É isso aí. Ele tem uma, uma, um uma capa, uma segunda unha, então se não quiser, nem precisa tirar, mas a gente tira essa unha aqui, ó, corta fora. Mostra com calma, mas que você É limpinho. tão rápido que eu não consegui ver. É limpinho, porque ele tem uma, uma segunda unha. ó. Espera aí, deixa eu só registrar isso aqui, espera aí. Vai, mostra. Aqui, ó. Ah, é, verdade. Deixa eu ver a outra. Essa daí, segura aí, segura União. aí. Vai. Opa, está Tá encruada. Mas ela sai daí. A outra aqui, saiu. Aqui, ó. Ah, é uma... É uma, como se fosse uma, uma capa, capa, né? Não fosse uma pequena luva, vai? Ó. Protetora. Sim. Não Isso conhecia, é, não. Saiu aqui. Mas aí arranca, né, Bem? Lógico, né? Né, Preto? É, a gente corta aqui. Mas se não fizer, não precisa, né? Olá. Porque tá limpinho ali embaixo. Entendi. Tem músculo que tá que é assim, ó. Agora o seu João tá mostrando ah, aqui. que. Aí, é. ó. corta a do Lógico, não vai usar esse senhor? Agora vamos continuar aqui. Então vai pelando aqui lá, depois eu vou matar mais eu, eu preciso aprender com o senhor como cortar, senhor. Eu não sei como cortar. Ah, como abrir o frango, quer dizer. Uhum, eu sim. não tenho as mães que Eu fui abrir lá, quase que eu faço uma tragédia. Hoje o velho vai abrir tudo. Vai abrir o ninho. O senhor mata uma média de quanto? Quando o senhor pega pra matar mesmo, sr. João? Ah, eu vou matar um. Agora uma tremenda, aqui é nove, depois tem mais 12 lá ainda, não sei. tem é pior que eu vou matando, eu tenho que matar porque não, filha, dando prejuízo agora, só vai comendo agora, né? Isso, isso é algum pedido de pessoas ou o senhor não, vai fazer pra guardar? vai dar. Congela, né, filho? Pelo Cristo. O que tem ela da Não Pega com o cachorro você tá certo, você nossa cachorro? Quarta... Então, aí você não precisa aprender, hein, cara? Por que, que o senhor tem que cozinhar, seu paquilha, João? E seu João, por que, que o senhor tem que cozinhar? Porque era o cachorro depois prende comer galinha daí, né? Então é ah. cozido e num... não. Olha a sabedoria aqui da roça. O senhor João vai cozinhar algumas coisinhas aqui para dar pro cachorro cozido. Porque é um... se... O... se dá se der cru Se ele. cru ele vai começar a matar as galinhas, né seu João? É isso né? É, ele vai querer comer a galinha porque ele sente o gosto da galinha, ele pode ver Então, Então tem que... Então tem que... O senhor vai, vai dar uma aula de corte aqui, ó. Da outra vez eu fui cortar assim, não sabia cortar. Ah, a faquinha tá boa, hein? Não tá não, tem que molar ela. Essa faquinha tá ruim. ó. Quer com a mola então? A mola. O, o senhor tem amolador é é aí não? Aí, mano. Tem linda que é que tem uma pedra, né? O melhor mesmo é na pedra, pedra com água, né? Vai comer, senhor, né, É isso aí que eu preciso aprender a fazer, é ó. Tá. Bom, eu vou aprender, eu sou novinho tá. ainda, né? Um ó. 63 anos, dá tá pra aprender ainda, não dá? E aqui é o papo dele, tá saindo, ó. Uhum. Tá vazio porque não dei comida pra ele, pra ele se limpar. Ah, tá. Tem mais essa ainda, então? Ah, é, tem que limpar, se limpar, eu não sei que não então o senhor pegou, simplesmente deixou ele lá de jejum? É. Pra purificar, né? Minha mãe fazia isso. Deixar preso não sei quanto tempo. Isso é banho, senhor João, que eu tô vendo? É. Você é bom pra fazer medicamento, né? É banho é bom. Né? Isso aqui que eu não posso furar, ó. É o fel? Isso aqui é o fel. Se eu furar, fica tudo amargo aí. Hummm, tem que tomar Forco? cuidado com isso daqui. Quando fé? fala que não pode furar, eu já lembro do fel. Da ah, barrinha? É, pode furar o fel. Tá Deixa Olha o coração tá aqui, a Lívia, a pra você ver. Olha, Lívia, o coração que você queria ver. coraçãozinho do frango lá. Olha que bonito. Eu achei você... que era maior. Ah, isso é um. Do é um, estômago? É uma. Vamos assim dizer, é um linha. produto caro, né? Lívia, vem bem aqui, já aqui, o que que o senhor aproveita daqui agora? Senhor? Aproveita a moela, né? A, a, a esse aqui, ó. É, a gente não sei não fala o nome específico daqui. É, a gente fala a gente fala pacueira do, do frango. Mas ah, não sei o nome específico, eu não sei. Fígado? Esse aqui é a moela dele. Não, eu tô falando o que que aproveita daqui né? daqui, né? Quando ele abre o frango. Olha que fielzão, ver aqui. É, isso aí vai... Depois tudo junto os animais lá? Não, isso não. esse aqui vai. Uhum. Vai lá para cozinhar com o cachorro. Ele fala para o porco? Esse aqui, esse aqui pode, pode jogar fora. Ele vai jogar fora. Agora aí é onde fica... É, é esse aqui, mas chama isso aí mesmo? É o A Moela. Moela não fica... É assim que ele come, né? Parece Não. não. Ah, eu tenho uma capinha. Tem. Olha que só. Como é bem, que você é é está? Graças a Deus, tudo bem, e você. Bem também. Oi, senhor. Tudo bem? Ela está suja ali que aí, que agora. Frango? Olha. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo? Muito, é mais um, um que o pessoal vai falar assim: Ai, ah, que bom conhecer. Vai sair uma frangada aí? Vai. Oh, que bom, vou esperar então. Vai, vai esperar. Qual que é a. Vou, vou, vou morrer aqui agora, né, Eu não tô nem perto, não. Não, não vou lá. Nem eu, nem eu eu... Por quê? Eu não não que eu tido tido matar tido, tido. Eu eu vou matar porco, é. pode quem quer matar, Beleza, é vai. isso, Vai, vai, vai é o uísque você aqui, viu? Né? Ah, é vai ser o você isso aí. Na espera, na espera, aí tá no fim aí já. Ué, tá no tá né? fim nada. E naquela lá, João? Hã? E naquela lá? É, pode deixar naquela lá se quiser. É, mas eu vou botar uma cadeira lá para ficar manhando. Vou apanhar uma cadeira aqui. Tem mais lá pra matar, não é só isso. é? é. é. O não, faz um teste naquela faquinha aí, O que, que acontece? Não, é. É o espenar, é tá mesmo. Ah? É com o garfo. É é. é eu não é esses eu... senhor. Você tá fala aí. que não é fervendo? É. Eu olho. Vou fazer um teste Eu tenho que abrir aqui, senão É, muito é. é, muito é. Duro. faz um teste daí se ficar boa eu, eu, eu, eu faço a mesma coisa que eu na outra. Tira essa lata de sal daí, põe-la pra cima lá perto do rádio. Tem que dar bola também na, na coisa, viu? Mais é é Tem uma cadeira ali, tem uma cadeira. Tá... Aqui também tem uma Entender, cadeira, né? Uma cadeira aí. aqui, olha. Uma cadeira aqui. Aí, ó. Põe a lata e vai enchendo, não esquece bem. Atrapalhou, então. Não atrapalhou o seu esquema. Não atrapalhou nada. <risos> Não é jeito pra tudo! Não, você... <risos> não pode tudo, O fantasma tem morte, né? Mas A morte não tem jeito, né? A morte vem alguém, mas não tem jeito. Ah, quando uma mão lá em cima falar, ó, pode vir que não tem jeito, não. Tem que ir mesmo. Vamos oh, lá, é difícil. Vou colocar oh. aí, velho? Pronto, sim. Vou colocar aí? Aí mesmo. Esse cheiro é revir no estômago? Nossa. Ah, é, dona É. A é, senhora, é? é, é? é, apesar de estar acostumado com isso, mas... É. Assim, cheiro dá vontade de comer tudo. Deu comigo. Vou dar só um limãozinho, Ó. seu João. Bota um limãozinho só, sim, e vai que né, vai. Tá cheio de frango? Minha mãe, Minha mãe falava, você falou, falava que eu era pequenininho, sempre eu tava caminhando, entrou um frango dentro de casa, um frango de um pinguinho, e o senhor estava comendo, mordendo o <risos> pinguinho. Vivo! <risos> Pelo amor de Deus. Oi, rapaz, você tá vendo era... mesmo? Canibal, é que Quando tava é vinha? Canival, seu João. Hã? Canival? Ele... Ah, é já sim, então, é meu Deus. Então, meu Deus. <risos> Mas ele tá indo. Joga, joga, joga, você lembra do jeito que, que não, assim. não pode ter, não pode ter isso, isso. Não é você lembra do dois? jeito de então, que, é. Que, é. que É. lá é. é é a mais para recuperar a vitória, né? É. É. É que eles têm lá. Você lembra o jeito que fizeram aquele dia encontrar o abacate? E agora? Ela tirou a casca desse bacato, dessa coisa aí. Já vou Ela tirou a casca desse, a casca preta do abacate daí ela, ah, ela tá botando. daí ele pegou você ele foi viu isso já ele rolou. foi na tela e esse aqui, a a ponta oh. para baixo assim, onde tá botando para baixo. põe põe o palito né para pôr na água né você já viu Cício, no YouTube o que Carlos que que tem que Ele faz para plantar o pé de abacate. Tem várias maneiras de plantar, né? Um que enfia aqui assim. Né? Isso, cruza ele e coloca na água. Quando o palitinho, não, não. É, tão, é tão fácil de plantar. É, cruza ele e de coloca na água. Ou então rala ele. Não, não, de churrasco. É, é, é. Ah, já vi. Já vi, mas não lembro como é que é. Eu mas já... guardar para me fazer. Eu tenho dois, em tem dois pés de abacate. É? De aqui, um, um desse tamanho. E o pequeno porque plantei que plantei lá, você me deu, ele tá saindo bem agora. Graças a Deus, né? Pronto, sei lá. Ah, onde é teu álcool? Aqui. Eu quero para enxertar a Madalena. Porque esses quantos o de não dá muita coisa, sabe? É bom enxertar ele. Daí eu vi certinho como que enxerga. Esse algo tem uma aqui é depois, vai? Grandão, É? Sabe esse o de tamano, uma coisa marinha, não que é coisa, É? Você quer então. dar para mim ou você vai levar pra chá? Que é não, eu ia levar pra comprar lá na bolsa da Vai, filha, não, não tenha longe não, pega com vontade mesmo. Né? Eu vou olhar, vou pegar mais um. Eu vou aqui enxertar eles daí. É fácil de enxertar. Engraçado, eu pensei de pegar. Ah, porque... meu Só Deus. Só quando você céu. pensa Já mas tem um, mas, dona sim. Nelly. É, tem, tem dois. é mais lindo de qualidade ainda, viu? Tem dois lá, que eu tenho aqui. Mas puxa vida. Eu não lembrei, velho. Né? Eu já plantei tanto abacaxi na vida, já tenho um, numa chácara que já deu várias vezes né, sítio. É. O homem chamou a nós para fazer, mas não deu certo, até mudou da chácara. É, tem a muda que você viu, tá grande ali embaixo. A geada deu uma boa sapecada, Maia. Ela tronco e vai brotar. Galera, é você se abre assim, né? É, assim, para mim fazer. Vai ser, você tem é diferente que eu fiz lá. Nossa. Ah! Pra me assar. Ah, entendi. Entendi. Não abri na costa porque ela quer passar, então ela é diferente. É. Aí só dá etiqueta. Só quer que é passada, é passar, dona? Isso aí, ela vai passar com o que? Um com ferro É. É um com O é que você falou? Só quer passar. É um gato. É um gato. assar no frango. Ah, ah né? só quer é para assar. Que frescura, né? É, que Eu frescura. quero esse frango para... As... Ponto. Assar, vírgula. Eu vi um moleque que põe uma latinha de cerveja dentro. bota hum, uma cola de pinga também, né, não, não. Ah, <risos> sei não, hein? Bota uma cola de pinga ah, também. Dá beber a cerveja, não, a cerveja é e o. Não, cerveja. Aí pode... o, cara, o cara fala assim: ah, Bebe é, a, cerveja, a, a cerveja, cerveja. Beba beba cerveja e coloca Diz a mão. Porque é a cerveja, o frango não quer, não. Beba a cerveja e coloca a mão. a cerveja evapora tudo. Dentro do frango? Não, mas é verdade, uma vez que ah, é cozido alto, ele evapora mesmo. <risos> meu Eduardo, ficou mais longe você vai aí. Ficou não. E aí vai Não, você está achando mesmo? É. Né? Viu? Se eu soubesse a servinha eu não queria matar no frango hoje. É mais bom. Não, não porque eu daí daí um. gente, não <risos> <risos> levo um. leva um. Você tem que pagar 40 conto. Nossa. <risos> mas isso vale <risos> a prestação, né? Não sei quanto prestação. Mas quem tem que pagar, tem. Porque, ah, eu, uai, porque que o tem frango comeu até agora... Ah, assim, não é, Eu falei para o não mato, você não vai dar prejuízo. só vai comendo, comendo, comendo. Ah, não tá ver. gordo, tá vendo, isso? Não tá, tá gordo. Tá excelente, tá. na verdade, né? Muito gordo também não é muito bom, não, né? É. Mas tem um que encorpa ai, bem, tá né? Tem. Não, dá mais gordura ali. Né? Dá tá? mais gordura. Ó, oh, velho, já tem três ali pra abrir. Vai, já tá merda, só pra lavar isso assim. Pra lavar? Já acordou tudo? Já? E a minha tudo, Aqueles lá já? Quantos tem ainda para pegar, João? Doze. Mas franga também? É, vai Quatro, daí ficou quatro, então? na mão, tem que tirar ele. mais, não vou aqui é mim. Se tiver, né? Não sei se tem. né? Ai, ai, ai. cansou. Tá sobra, né? Tá Voltou o André aqui para ajudar, hein? Ah, já que ela é animada, né? Ela ficou vivinha aqui, não sei quando. Ela Trouxe a nele. É, eles voltaram tá a trabalhar, né? Ah, Você uma foto do Zé Antônio, que chama... Mais morto? O morto, João. Tá louco? Morto? A gente não sabe de fundo, que Aquele que vai comprar no aniversário da Pedro. Ah, sim. Não tem, tem uma ali ah, que com Ah, mas ele que Não. Aqui, ó. pode molhar. esse aí. Lava e põe a mão fria? Não. Aí ele croa. Aí fui eu que fiz isso aqui. Você acabou de fazer? É. é. A... Já Na tava. Mão, não, tava. Não, não brigue. mata filho. <risos> não, sim. eu tô falando que você molha a mão. Então, não põe a mão no nele, fria nele. Aí ele, ele esfria. Virar o rosto aqui porque teve uma mulher que eu falou que eu tava cortando aqui. maracujá e tossindo em, tô... <risos> é, né, tá tá assim, em cima do maracujá. Aí, mas vamos falar, o negócio tanta tô... coisa que ele não tá vendo nada. Falou assim: Ah, você tava cortando maracujá e tossindo em cima do maracujá. Que nojo! Pensei: Ah, Dandoquinha. Ai, Dandoca. Tá então, melhor virar o rosto assim. Aí, quem que é? Meu horror, né? é o maracujá? Não é você mesmo? Né? Então? Cara, assim, não tô vendendo tá. no maracujá." Eu pensei que eu não sabia vir o frango desse jeito ah? Mas espera um pouquinho, Coloca o pé naquele laço dois lá. Fazer o quê? Colocar o pé O pé para dancar o, o sapato dele. <risos> Tá até pecado já aquele lá. É, vida normal. Agora de repente é, ela desceu, normalizou tal, cento e pouco, né? Aí de repente um ontem a mulher fez lá, tinha um.. trouxe da casa do meu filho lá uns um doce de abóbora. E eu tinha comprado um queijo. Ah. Adivinha. O meu. Mas hoje. E comi, não comi pouco. Hoje cedo 93, dá pra entender? Abaixou? É, em vez de aumentar, eu falei, amanhã pode, pode esperar uns 200 anos e pouco lá, porque. <risos> de repente. Não, só cortar. Falei, ah, não. Não, não. Vai, não deu pra entender mesmo, viu? Não sai de uns 250, 60, 80, 400. Quando chega agora 120 já foi ficando ruim. Tô oh, louco. Já vai vai desvelando o corpo. Vai suando. Pior que sou gelado, vai. soa. estou, gelado. É. É que nem eu, quando eu começo baixar a baixar mais ainda, bem que dá 93. Mas se abaixa, barra Mais ainda aí dá a sua deira. certo né? Oh. Eu tinha pensado nisso, eu não tinha feito. Sai cada Não, não Tem. Não, não tem, não tem rumo sair, ainda. Tá vendo que tirar aqui, ó. Amém. Tá tá tá Tchau, para Tchau, Tchau, Já com Deus, hein? trabalho. Não tá dando né? Tá muito quente, tá muito quente mas é bom, né? na mão dela. Olha, depois nós passou a sair para trabalhar. É. eu um desempregado, época aí, eu pessoa ficava eu acordava para cima, Eu sonhava que eu estava trabalhando, sabe? Nossa. Só no sonho. Vamos, já nossa, mas vai é tão doce acordar, não é? Você não tem a Melissa pra trabalhar? É, é horrível, hein? Não, é doce, Cícero. Assim, tô... É mesmo que sonha, né? Nossa! Eu tava com assim, um bom serviço hoje? Você tava admirando, assim. Não quer nem saber do serviço, fora ah, é do serviço. E outra Ou seja, onde que tá né? o saquinho? Tá aí, não. A coisa aí. procura ali, Lívia. Tá aqui, ó. Aqui, ó, filha. Aqui, Margaria, aqui, ó. Quer ajudar o gol aqui? Vem cá. Tá? a bundinha daqui. Ó. Ah, tá. Já tô colocando esses aqui. Tem que poder guardar no friso para não ficar muito tempo. hein. Depois você vai fazer um almoço e depois a primeira etapa. Pega a segunda etapa, né? É. Pena a aniceia, vai. minha ceia, a ajuda também. Cansado. <risos> eu canso fácil, vai. Não sei se eu É qualquer... o tempo. É o tempo. Ô oh, meu pai! eu estou de pé aqui, faz tempo, tem 6 horas, mas 5,5 eu levantei. Igual eu, levantei 5,5 hoje. 5,5 eu levantei, fiquei a pedra aqui, depois enxerguei o fogo. Enchendei o fogo aí, põe essa lata para esquentar essa água aí para ir adiantando você de matar a galinha. Mas vai uma Não é nada, a mulher. Vai a mulher. tem matar a mulher. Vai matar a mulher. Vai banha. a pessoal, hoje aqui a a mulher. a tá é, um casamento a mulher. Vai matar casamento. mulher. casamento matar casamento. Fazia? fazia igual, eu lembro. Você lembra, pai? Matava, matava, matava um monte de coisa. Matava um monte de coisa, né, seu João? fazia tudo que tinha direito. É. Eu lembro de casamento da Maria, A Maria comprou um doce. Tinha aqueles doces, fazia doce. Fazia não, comprava aqueles doces de venda, não acho nossa. Que fazia? Fazia também. Fazia, fazia doce. Enchia a mesa de doce quando chegavam os noivos. Viva os noivos! Viva os noivos! Aí <risos> o bolão! O bolo! O bolão! Depois fazia aquele... Depois fazia aquele... Aquele cercadinho de bambuzinho assim, no salão, no TV. Aí o bairão. de aí e é a coluna, né? Aí é a coluna. Tá sacando já? Envasando, Madalena? Já. É né? Esse aqui no é a ah, Lívia tá, tá até minha Lívia? Estou gostando do seu... bolo aqui. E a Lívia? depois que o senhor colocar no freezer, aí o senhor vai consumindo aos poucos. Dura quanto tempo para terminar isso aí tudo? Ah, não, eu não sei. Quase a ah, doidura. e é verdade. não, aí vai ficar no Friz aí, mas. É porque eu sei que parece que ninguém quer comprar? Ah, é verdade, né? Já tá bom, já tá não sai. Já tá no. É caipira, você quer sair. É caipira porque foi é criado no Friz. O que <risos> é. é caipira aí? É, é porque foi criado no Friz? Mas ele faz é pir. Se não fizer é pir. Se não fizer pir, não é caipira então? Não. Aqui nós estamos parecendo uma linha de produção, né? É. A madeira já está na parte do invasor. Então. O senhor está na parte da limpeza. Eu gostei, mais, eu gostei mais de abrir o frango assim, porque eu queria cortar as fotos dele. Pode, é Essa só fazer assim. Eu aprendi eu agora. Ah, o senhor nunca tinha aberto assim, não? não? Eu vi fazer, né? Olha lá, pessoal, o Sr. João está falando que é a primeira vez que ele abre um frango assim, ó. Tá vendo? Agora vai ficar especialista em frango para assar. Aqueles dois carocinhos, vou usar a palavra carocinho, porque eu não sei explicar. Aqui branquinho vem assim. Passa lá. Ah é? Isso aí mesmo? Ah é? Mas esse aqui vai ficar aqui ou vai tirar? Não, eu vou tirar. Então esse aqui era um frango macho, ó. Eu, na minha inocência, para não falar ignorância, perguntei quem são esses dois carocinhos brancos aqui dentro. Ó. Já me respondeu. já. Ó. Posso falar? Olha lá, filho. Ó. Tá vendo lá o carocinho branco? Ó? Ó. Ele é macho. Não, mas eu acho que todos são não? Né? Nem todos são. <risos> é vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada, né, É isso aí. Quanto mais se vive, mais se aprende mesmo, tá? Pois é. Essa aí é uma máxima que eu sempre carreguei. Já, já, já. Aqui, aí, pessoal, eu perguntei pro seu João, né, na minha inocência. Ele falou: não, Cício, isso aqui é um frango macho. Então, para quem sabe ler é um ping a letra, então tá ali, ó. Eu não Pistico. sabia que esse tigre É, eu não sabia. Nem imaginava. Aqui esse eu tirei aqui também, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Disse eu ele, eu tirei os dois. É, vamos aprender aos pouquinhos. Uma vez só, ó. Isso é muito não bom. É. Olha o telefone. Ah, você que tá É vermelho. Deixa eu te ligar. Não sei. Não. Nem botar bom nisso, João. Você quer é, quebrar é que um porco? Matar um porco é melhor, né, senhor? Tá congelado, né, Madalena? É bom para cortar. Quer que eu passe uma lima nessa faca também, velho? É tá bom, Tá bom? É. Vou... é só... eu não tenho muita força porque a pia é alta, né? Aí eu foi, tenho... feito pra Nel, ben, foi feito para dona Nelly, bem. Foi para gente grande, né? É. Aí eu não tenho força. Eu não crescer. Bom dia. Bom dia. William. Bom dia. Tem um monte de coisa pra trás dele. Seu cachorro. Essa parte aqui, qual que é a parte do, do, do porco, Ben? A parte é essa aqui, velho. Qual que é essa parte do porco aqui? É. Qual que é essa parte do porco? É a, a parte da barriga, que nem o seu João fala, barriga. Bariga. É a barriga. Olha que beleza. Nove frango aí limpo E dois sacos de miúdo Aliás, deixa eu só te colocar o um miúdo ali também no saquinho Porque assim vai sentar mosquito Vai fazer o que aí, nega? guardar esses miúdos aqui no saquinho que ele me deu, ó Ah, tá. Que beleza, né? Tudo que é natural é, é outra coisa, né? Tudo que é natural é natural, lógico, né, Ó, é. oh, o meu tá amarrado assim, assim, o é. um negócio. Aliás, eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr nessa geladeira. Melhor, né, bem? Porque daí eu sei que... Sempre... Olha é o que eu tô vendo ali, pessoal, ó. A galinhazinha? né? galinha dinheiro? bem miudinha comendo ali, ó. Não conseguiu subir ali, hein? ele Tem asa, né, bem? Olha que gracinha, ó. <risos> uma beleza que só Deus pode realizar né? Quem descer ó? Não, aqui vai fazer. Você tem que tomar cuidado hein? Pode deixar, Pedro. Porque, Porque tá bem. Deixar. Eu não consigo tirar aqui. Não, eu tiro aqui pra deixar. dois pano? É bom, dois pano é bom. Tá. Ó, você. quer pegar? Não, ah. não, Vou pegar. Pelo menos que esteja boa, né? É. Onde colocar esse aqui, seu João? Vou vou levar lá para a Não, foi para é um pouquinho, ó. Bom, pessoal, aqui eu estou ajudando agora sei, a mexer é. a carne para a gente poder não, não, não ficar, não é. ficar bem, você é bem ela. daí vai Para o almoço. Pessoal, gosta quando a gente vem aqui e sempre estão falando para a gente voltar na Dona Léo do e no seu jornal. Voltamos hoje. Agora, pela graça de Deus, a pandemia. Já está finalizando Eu creio pela fé nisso E se Deus nos poupou, É porque ele tem um propósito na nossa vida quer é continuar essa amizade Que a gente tem E temos um companheirismo cristão Essa é a verdade Sim <risos> na Magé, Deus abençoe você, viu? Estou muito feliz de saber que você está bem. Estou muito feliz em saber que Deus está abençoando o que você está fazendo na sua casa, lá na, naquele lugar abençoado lá. Eu fico feliz quando eu vejo alguém tendo sucesso nas empreitadas que tem na vida. Você é uma delas. Dona Antônia Santos, lembrei de você agora, Que Deus abençoe você grandemente, viu? E aí, na, na letra, aí precisa pôr o feijão, tá? Pôr o feijão? O que é que eu vou pôr o arroz. Ô, bem. Foi? é só tirar um desse aqui e colocar o feijão, né? É. Para você não, não pegar alguma coisa para tirar, porque tá lá, um pouco aqui. Aqui, ó. Eu tirei disso aqui, ó. É, não era para ir experimentar muito e até cozinhar essa carne. Ai, tá quebrando isso Eu vi aí. Eu peguei essa xícara que eu tava firme pegava pau. Pega a outra, velho. Né?